E aí, dentro de tudo isso, eu acho assim, a radiestesia ela permite também você aplicar em pessoas ou animais com a mesma qualidade. Você tem processos terapêuticos que podem ser aplicados ao ser humano, pode ser aplicado num gato, num cachorro. E, e é interessante porque até a resposta dos animais é tão boa que eu considero uma das maiores provas da eficácia do uso terapêutico da radiestesia. É justamente a resposta que os animais têm. Porque não raro, a, a, até os consulentes, né? Não raro quando eles chegam, eles se tratam e eles veem um resultado, é comum, tá? Às vezes a pessoa atribui a melhora dela a outras coisas. Isso daí acontece. Ah, mas eu acho que eu melhorei porque eu estou mais calma, eu acho que eu melhorei porque solucionou uma questão lá no meu serviço e aquilo me deixou mais tranquilo, tranquila. Tá? Agora, nos animais, as coisas elas são muito evidentes. Né? Os animais eles não estão sujeitos a esses efeitos psicológicos, não estão sujeitos àquilo que se conhece como efeito placebo. Então, eu acho que é um dos maiores sinais mesmo da validade, da radiestesia, dentro do campo terapêutico, é justamente essa... Esse alto índice de bons resultados com animais, tanto que eu, embora não seja o meu campo de especialidade, eu uso bastante com os meus próprios animais, com os animais de rua aqui da região e tenho resultados realmente muito bons.